Pessoal, aquele dia era noite, agora tá de dia. Ó oh, o cavalo, o cavalo tá em cima do muro, gente. Olha, de novo, pessoal, de dia. Como que o cavalo conseguiu em cima do muro, pessoal? Ó oh, o cavalo, o cavalo tá em cima do muro, gente, ó oh, o cavalo. De dia, pessoal, quando ela não acredita. Isso é o cavalo. Em cima do muro, o cavalo, gente, o cavalo tá em cima do muro.